Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Como que foi aí o finalzão uh, desse feriado brabo? Tudo bem? É, vamos falar aqui sobre um outro assunto linkado aí já a recente falcatrua da Sony, que agora vai começar aí a cobrar pelos seus upgrades é quando você tem um, uma cópia do, do jogo ali no PlayStation 4 para o PlayStation 5. A Ubisoft, a dona Ubisoft, fez aí um tweet, né, para talvez tentar fazer uma, uma guerrinha sobre esse assunto de que o Far Cry 6, né, ele teria lá o Smart Delivery para Xbox e o upgrade sem custo adicional no PlayStation 5. Cara. É... e eu não eu não eu não vejo com bons olhos essa guerrinha porque ela essa guerra nem deveria estar acontecendo ela nem deveria estar acontecendo quem tem uma versão física do disco né é, vai ter que usar essa cópia de é, física aí lá no playstation 4 e no playstation 5 para adquirir esse upgrade e a versão digital né, já, já faz esse upgrade automático. Então é o seguinte: a, a Ubisoft aqui fez o que? Viu que a Sony deu uma rata né, de colocar lá o, o preço no, no upgrade dela. A Sony voltou atrás só porque ela havia falado que o upgrade seria gratuito no Horizon Forbidden West, e aliado a isso, a Sony falou que iria sim cobrar. Pelo upgrade nos, nos próximos jogos dela, que pode incluir o God of War e o Gran Turismo 7, né? Entre outros, né? Se a gente tiver aí mais Uncharted, mais outros jogos, vai ser sempre essa, essa falcatrua aí. E aí Ubisoft vem e me faz um post desse, ressaltando né, que o upgrade seria de graça na próxima geração. O que eu, na minha humilde opinião, que não vale nada e sem embasamento... É uma coisa que deveria ser normal. Esse upgrade free ele deveria ser tão normal quanto você jogar jogo ruim num computador bom. Quem tem a melhor máquina joga melhor, com resolução maior. Agora nos consoles a gente tem essa. essa. essa onda aí. E aí vai a. a, a, a, a mídia. Vai falar o que? Nossa, a Ubisoft é a mãe dos, mãe dos consoles, ou oh, Ubisoft legal. Mano, a Ubisoft é um lixo. É um lixo. Ela conseguiu estragar aí dois dos melhores jogos que a gente já teve até hoje. Que é exatamente o Far Cry e o Assassin's Creed. Conseguiu fazer essa proeza de jogos que são, é, por natureza, excelentes. Né? É difícil você fazer o, o jogo ficar ruim, ela vai lá e consegue fazer o jogo ficar ruim, né? Difícil demais, cara. Quem jogou o Far Cry 3 e o Assassin's Creed, o 2, especialmente lá, né? 2, Brotherhood. É... Sabe que os jogos eram fenomenais. Fenomenal. Tem problema, é lógico, eu sei, que, eu sei que o jogo tem problema, galera. Mas que eu tô falando aqui que o jogo era fenomenal, o jogo era incrível e aí a gente vê se tornando o que é hoje, né? Então a Ubisoft é uma empresa mequetrefe, cara. Só que ela tem a, a aí na mão, né? Várias cartas na mão aí que faz ela farmar dinheiro todo ano. E aí é, agora, né? Rodando tudo isso aqui, o que o que que eu me deparo quando eu vou lá dar uma olhada nos comentários para ver a galera porque eu sempre penso que a galera pensa igual eu, né? É, eu não sei que síndrome que é essa aí. Se você você sabe o nome dessa síndrome aí, você deve... É, fala o nome aí nos comentários. Mas eu penso, pô, a galera deve pensar igual eu, né, velho? Eu, eu, eu vou lá, eu jogo igual a galera, eu tenho aqui os equipamentos igual a galera, eu trabalho, compro meu, meu joguinho igual a galera. Tipo assim, eu, eu, dou, eu dou um suor danado, velho, no trabalho pra... Juntar um dinheirinho ali pra comprar um joguinho, igual a galera. Então eu penso que a galera pensa igual eu, velho. Porque elas têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? O, o problema natural de todo brasileiro, que é trabalhar igual um condenado pra não ter dinheiro pra fazer nada. E aí eu penso assim, pô, a galera vai pensar ah, natural, né, velho? Pô, essa guerra nem deve acontecer, isso aqui já deve ser uma coisa normal do mercado, ser gratuito. Igual é no computador desde 1990. No computador já chegou essa tecnologia em 1990. Agora que tá chegando nos consoles, Deus me livre, né, velho? Mas não. Aí sabe o que, que a galera faz? A galera enaltece a Ubisoft. E, principalmente o fanboy do, do Xbox lá, né? Mete a lenha na Sony. Mete a lenha na Sony. Então é isso que acontece. E aí o com os comentários lá, você vê qual que é a, a mentalidade da galera. Mentalidade de uma criança de 5 anos. Que ao invés de fazer o julgamento correto sobre o assunto, de, de fazer a, a requisição correta do assunto, não, fica brigando uma com a outra, faz uma guerrinha. Pô, Ubisoft é melhor, Sony é melhor. Tá, mano... É difícil, velho. É difícil viver no Brasil. Sério, é difícil. É difícil aqui, cara. A gente é um país com muitas riquezas, mas a gente é todo lascado. A gente é um país com... Um, com várias coisas interessantes mas a gente não tem acessibilidade a gente é um país que poderia ter muito mais mas tem muito menos a gente é o um país que trabalha muito ganha pouco a gente é o um país que é, tem um potencial enorme mas tá lá nos últimos e a gente é um país que o povo só quer saber de falar mal do outro cara quando não é isso não é isso você não você pode embasar o seu pensamento, a sua vida, o, o seu tempo, em falar mal do outro. Falar mal, escolher um lado. Cara, você tem que escolher só um lado, o seu. O seu lado. Qual que é a sua dificuldade? É, pô, pagar um upgrade toda vez que eu quiser pegar um jogo meu que era lá da geração passada e jogar na próxima? Então você tem que atacar... É, é essa política de upgrade pago. Não é atacar a Sony. E não é endeusar a Ubisoft. A Ubisoft é um lixo. Tem 20. Sei lá, velho. Tem 20 anos que eu, que eu vivo. Essa, essa proeza aí de começar a ver uma empresa. É. Eu tem eu 30 anos, né? Desde do, de pequeno eu jogo. Mas assim, a gente começa a ter uma mentalidade interessante. Aí a partir dos 10, 11 anos, 12 anos de idade, né, a gente começa a ver as coisas, fala, pô, jogo aqui é uma porcaria, né, não vou ficar jogando isso. Antes disso, você é uma ameba jogando, é isso que você é, você é uma ameba. Qualquer coisa que te, te dá um controle de televisão lá, falar que você tá jogando um joguinho lá na televisão, você acha que tá jogando, velho. Mas depois não, você começa a ter uma consciência de jogador, uma consciência de consumidor. E não, e não tem isso aqui no Brasil, não tem uma consciência de consumidor, tem uma consciência de uma criança de 5 anos que fica falando que azul é, mais, é melhor do que verde. Ah, velho. Ou oh, é uma brincadeira, né? Então aqui, ó, minha crítica também à Ubisoft pra fazer, por fazer esse post merda aqui. Ainda fez um postzinho mais, mais do bonito, gastou recurso velho. Uma pessoa teve que ir lá, abrir o Photoshop e fazer um, um, um flyer aqui, velho. A pessoa gastou ali duas horas fazendo um flyer Falando que o upgrade é free na nova geração Uma coisa que é óbvia que deve ser É lógica Você não tem que endeusar isso Você não tem que colocar isso no mercado Como se fosse um up Como se fosse uma coisa melhor Deus me livre, né, velho É igual uma empresa cê... Eu acho que vocês não entendem, velho Vocês não entendem as coisas É igual uma empresa que vende Fê, Vou falar de um jeito bem Bem legal aí pra você entender É igual uma empresa que vende, sei lá o hambúrguer, aí vende o, vende o hambúrguer vencido para você Aí a outra, a outra empresa, também vendedora de hambúrguer Vende o, o, o hambúrguer que não tá vencido para você E coloca isso no flyer dela Vendemos hambúrguer que não tá vencido Porra, velho, é o básico É o básico E aí você vai lá e fala Não, essa empresa aqui é top demais Pô, só fez o básico, velho Você tá doido Galera, muita gente comentando aí Muita gente falando também, vai chover de vídeo aqui no YouTube da galera falando Pô, Ubisoft boa demais Eu, Cara, não, não, começa a pensar, velho, não cai nessas não Começa a pensar sobre o assunto fala, Pô, pensa de uma maneira lógica pensa, pensa da maneira que dói no seu bolso né? Pensa como consumidor normal, véio, o cara que vai lá e, e briga velho. Cansei de ver, cansei de ver Na lojinha de skin aí a, a pessoa vai lá dar o troco errado ou a, tem um, um, um iogurte vencido. Custa R$1,50. A pessoa vai lá e faz o escarcel. Vai lá e faz o escarcel no, no supermercadinho. Pra devolver o dinheiro, pra me dar um outro produto aí. Briga duas horas por causa de R$1,50. Aí você é um belo do babaca aí pagando 300 e cacetado no jogo todo ano aí. Recebe uma merda nas mãos e ainda agradece. Puta que pariu. Parabéns, viu, velho? Parabéns pra todo mundo aí que tá endeusando isso aí. Então é assim. Um grande abraço pra todo mundo que ficou até o final. E até mais.